Vamos à audiência. Qual é que é o vosso plano? Ok, malta, vamos lá decidir o plano. A gente vai falar com o Rei e a gente acha, ou a gente tem medo, que o Rei esteja a ser influenciado pelo Dimagorgan por causa de uma conselheira louca que ele tem. Só que a gente tem que ter cuidado, que a gente não pode só tipo, abrir nela, não é? Ou seja, a gente precisa de provas que ela é, somehow, corrupta. Então, Alexandra... Tu pedias ligar aquele teu medalhão que te deixa ouvir pensamentos e depois ias dando Isso. os sinais se é suposto a gente fazer aqui alguma okay. coisa ou não. Nós vamos ter uma audiência com o rei, mas existe uma barreira mágica entre nós e o rei. Se este estava à espera de outra coisa, pois não, e tipicamente ela está ao lado do rei, portanto. Então, e se nós tivermos oferendas de grande importância para o rei, ele não as virá buscar, mas se calhar ele pede para ela ir buscá-las, não? A gente pede aí ao Isaac para fazer um copinho de água benta, e a água benta, se lhe tocar, faz-lhe dano, portanto, a gente, depois é de Sampoint, arranjamos forma de fazer um brinde, uhum e pronto se ela for um undead ou um fiend e depois find, entornamos a ok não vou fazer com aquela vez estás a ver mas se ela fosse um undead ou um isto era Como? espetacular isto era prova logo aqui suficiente um de nós bebe uma poção qualquer para fazer de conta que está morto. E depois a gente chega lá e levamos a pessoa no caixão. Pá, vamos lá apresentar as nossas ideias. Exato, bem. exato. Mas tipo, bem naquela de que temos pronto, que, pronto, que a ideia foi sempre desta pessoa que faleceu e que ela é que tem o mérito todo, não sei o quê, e que agora para a pessoa ser honrada por essas suas ideias, temos que, sei lá, tipo, fazer uma vénia ao, ao caixão, dar um uma festa ao caixão risco no caixão mas fazemos todos e depois sei lá a gaja o rei não vai lá fazer isso mas vai mandar a gaja ir lá fazer por ele o risco isso para é um, grande um, ideia é tipo isso, que vai isso, no isso é grande Foi. ideia a única coisa que eu, que eu só não concordo é que a gente devia usar um spell para fazer isto devíamos usar mesmo um morto ok devíamos arranjar um cadáver qualquer de um do ergar e vou, vamos pedir a ergar é rapidamente ok isto é o a gente fez isto no dia antes porque a gente não somos retardados claro. e estamos a pular isto Uh, tá, pode ser? Estamos... Fermenta, tá, meus caros. É aquilo que vocês quiserem. <risos> Como é que ele está tá a rir, Ana? Né? Ele está a rir muito, eu lá. Tá, tá, está a rir. Está a sorrir. Está a sorrir. Né? Tá a sorrir. E a verba. Ok. Um, opá, eu acho que este é o melhor plano que a gente tem, portanto, bora lá. Tens virtude ser o único. Isto vai ser fácil. Isto vai ser. Aí, caralho. Tá, até fazem fila. <risos> parece uma peregrinação a Fátima esta merda. Queres vão que... seja que -se santo. Aqui que o vasco caixão. E aqui a certo ponto. A da para. Põe o joelho no chão. É e diz a sua Alteza. Dá-nos licença. E vocês conseguem distinguir perfeitamente dois criaturas já à frente. O rei. Ele, ele parece estar fisicamente um bocado frejeisado. Parece estar assim um bocadinho mais pálido do que os outros do Hergás. Parece ser assim um bocadinho debilitar yeah. de alguma forma. E isto é a senhora que ao é pé dele. A Morgana. eu que não é server não sei o que não sei quando. E a também apareceu. Bela hora de fazer updates. Uma sexta à noite. O Rudy está pronto para ir para aqueles sites do... Tipo, o chato urbeite <risos> e o chato roulete e essas merdas. Sacar ali o piso para fora. Está mesmo tá prontíssimo. Então, estás a gostar do que é que estás a ver? Tau! <risos> Carrega-te! É na boa, é na boa. Eu mostro-vos aqui o mapa. O mapa, para ver é o mapa, yeah. Este é o rei. <risos> a Herbida pede licença ao rei. E ela começa a explicar que eles foram desforasteiros, que nos ajudaram muito e conseguiram fazer tudo o que o segundo guarda nos pediu. Agora mais uma vez vai andar assim com a cabeça, a Morgana chega ao pé dela e diz-lhe qualquer coisa a é ouvir, vocês não conseguem, perceber muito bem, ah, e tu começas a ouvir a cabeça dela, como assim, agora só falta uma superfície que tem para aqui estragar meus pontos, não sei como para destes pressa. a vocês que há oh, mal que eu o que gajo quero. Alexandra, oh, a gente estamos à frente do rei, tu não digas isso assim, senão a ah, gente manda a gente ser todos a escutar. Nossa, a Sandra faz Sandra fala assim, <risos> yeah. temos o cogumelo dos pensamentos, não temos. O Stu! Yeah, yeah, o Stu mandou sure. os pores dele antes da gente que... aqui entrar. Nós ainda não falámos sobre o nosso amigo Morreu-se. Sim, vocês entraram aqui com o caixão e vou só falar sobre o Diva É isso o plano. O rei diz assim, what's in the box? <risos> Sua baixeza, ele é um anão. <risos> Temos a honra de nos deslocar aqui hoje, na presença do nosso falecido amigo, que infelizmente não pode estar aqui para transmitir esta mensagem que, que somos nós a trazer. Ele infelizmente sucumbiu às mãos daquele por quem todos devemos temer. E Alexandre, houve uma palavra passar na cabeça da Morgana. E essa palavra é GRAÇA. Na nossa quest tivemos a infelicidade de nos cruzar com o Dima Gordon, que nos provou que as suas intenções eram daquilo que era expectável. Portanto, matar, destruir, ganhar Muitos outros comeram a, a maldade deste monstro. 20 minutos é por isso que nós estivemos aqui hoje para lhe comunicar que estamos todos em perigo tanto o Rei como a Morgana, aparentemente, comeram a história da Ana. O que é que a Karin ouviu na cabeça yeah. da outra? Foi tipo, nice, o meu líder vem aí, ou foi tipo, oh merda. Não, a... desvalorizou, ué. E eu era de estar como O verdadeiro é o Lorde. E depois vem outra vez aquele nome que nome. Ai, put, put, isto é outro, isto é outro, Gente, existe o Dibagorgan, yeah. existe o, o, o Zugtmoy, que é o dos cogumelos, e aparentemente este agora é um terceiro, que é o Grazi. Ai, Ei, é caralho! Acertou que diz que. Isto é muito preocupante. No shit! Eu já leu-se sobre isto. Ainda bem! O terceiro Demon borda Eu estava à espera que este fosse bom, que este fosse, este fosse a cereja no topo do bolo, então... a andar, uns os outros. E vão andar, mas adivinha vinha aqui é que vai estar no meio dessa briga. ele diz que... Não, tenho certeza, vou estar pronta a planta. É nóis. É, é nóis. Nice. É, é talvez tão forte como o Demon Board. É, é, é chamado o, o Dark Prince. Ele é o mestre na Deception. Na transformação, no shape shifting, ele é contra tudo o que sejam restrições. Portanto, ele leva tudo ao limite. Ele é tipo mais ou menos o Lehman Lord dos charms, e da sedução e da manipulação. Quando, para conseguir aquilo que quer, é capaz de chegar a um nível de violência descomunal, como um bom quer que é. O nosso é plano que... é tão na muda, malta. O nosso plano não muda. A única coisa que acontece é que, at some point. O Brian vai chamar a atenção da Erd e vai fazer assim um... Agora o plano é puxá-la para o pé da gente, malta.